espuma expandida, lá de rocha. Lã de rocha é muito bom pra incêndio, né? Tipo, eles vão ter uma lareira. Bota lá de vidro na lareira. Lá de rocha. Lá de rocha na lareira. Na lareira, bota lá de rocha. Mas o resto, gente, bota lá de vidro aí da Isober. É excelente. Você acha fácil no mercado. Custo-benefício incrível. Preço incrível. Sabe? Distribui no Brasil todo. Tô dando dica porque é mais fácil que vocês mandam. E aí agora eu vou te mostrar qual foi a solução de laje. Ela botou painel wall. Aquele, aquele negócio pancadão, sabe? Grossão. E ela tá fazendo piso em cima do painel wall aqui, ó com tela de galinheiro dá pra ver a tela de galinheiro? então, ó aqui, ó, tela de galinheiro, tá vendo? tela de galinheiro então a gente tem contrapiso, né? painel wall e tela de galinheiro cara, isso aqui tem um super desempenho tá certo? super desempenho mesmo quando a gente vai falar de resistência mecânica, acústica, é um negócio assim, ó, fora de série. Eu falei para ela que é um exagero, que não precisava tanto, né? Existem outras soluções que podiam ter ido melhor, mas é aquela história, né? Ela botou isso inclusive no telhado, <risos> Que é loja impermeabilizada. E aí no telhado, dica para vocês, gente, tem que usar manta, tá? Ali, ó, vocês estão vendo a manta asfáltica? Ali, ó, então vocês estão vendo aqui, ó, pretinho? Isso aqui é manta asfáltica, porque ali em cima é telhado impermeabilizado, né? Então, do painel wall e contrapiso, né? Para dar caimento de ralo e manta asfáltica. Agora vamos falar de um sistema super interessante que eles estão utilizando aqui no nosso sistema de laje. Vídeo anterior eu mostrei mais ou menos, eu não sei se você conseguiu enxergar, se ficou claro. Mas nesse vídeo a gente vai deixar ele um pouco mais claro. O que, que eles trabalharam? Eles trabalharam com painel wall, que inclusive você pode ver aqui em cima também. Na laje superior, né, acho que eles vão fazer tipo um telhado verde, uma laje permeabilizada. Eu não sei direito o que é que é não, mas botaram um painel wall aqui também. Vai dançar cinco hipopótamos lá em cima e não vai dar nada. <risos> e aí o que que acontece, né? Botaram um painel wall e estão fazendo um contrapiso. O que que acontece? A casa vai ter a laje seca. Em cima desse contrapiso, eles vão botar piso laminado de madeira.